Se liga, se liga nessa sequência de greens aqui nesse grupo de entradas filtradas, soldados. Vai vendo, vai vendo. Vai vendo isso, soldados. Olha só, olha isso, mano. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, Incrível, né? Esse é o nosso grupo de entradas filtradas. E eu vou te mostrar agora como que você pode fazer para lucrar juntamente com todos os nossos soldados aqui também. <música> Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Soldado. Meu nome é Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas. Eu vou deixar o link da Tropa Milionária aqui na descrição para você também. Se você quiser tirar dúvidas também, você pode me chamar diretamente lá no meu WhatsApp que eu mesmo vou te responder. Exatamente, eu mesmo que respondo geral lá. Então pode me mandar... Uma mensagem um WhatsApp tá aparecendo aqui na tela. Eu vou te responder, beleza? Bom, seguinte, a rodando por aí nas redes sociais e etc, né, um grupo que eu criei pros meus alunos, né, para quem já é aluno da Tropa Milionária, que chama Tropa Tips Filtradas, OK? E aí em geral sempre me pergunta como que funciona o que que é esse grupo aí, porque eu sempre tô mostrando um resultado muito forte dentro desse grupo pros alunos aqui, e aí a galera tá curiosa, tá? Primeiro ponto de todos, tá? Que eu quero te fazer um convite Entra no meu grupo gratuito se você não está lá, olha Nós estamos aí chegando a 34 mil pessoas no grupo gratuito O link tá aqui na descrição Já mandei uma entrada hoje cedo pra galera aqui, ó Já mandei uma entrada hoje cedo pra galera Já bateu de primeira, ó Ontem à noite também nós mandamos mais algumas entradas Que bateram de primeira de novo, ó Olha só, outra entrada aqui que bateu de primeira, logo em seguida tivemos outra aqui que bateu de primeira novamente, então isso aqui tudo no grupo gratuito, é de graça, entra lá para você já lucrar também, o link vai estar aqui na descrição também, beleza? Bom, mas o que, que é esse grupo aqui? É. ó? O que, que significa esse grupo aqui? ó? Grupo de tips filtradas que a galera tá lucrando pra caramba, o que, que significa isso daqui? Bom? bom, você já deve saber, né? eu tenho um Tropa Milionária, que é o meu curso online, é um curso online, tá? Que vem com várias e várias aulas ensinando tudo passo a passo Então deixa eu até te mostrar aqui pra você ter que é dentro do curso da tropa Então se você é um total iniciante, tá? Se você tá começando agora Ah, eu não sei como funciona o mercado de apostas esportivas, Ah, eu não sei como funciona o mercado de futebol real Eu não sei como funciona o futebol virtual Eu não sei como fazer uma conta na BES 365, assim, por exemplo Aqui tem tudo, tá? Te ensino tudo passo a passo dentro desse treinamento então, Aqui a gente fala sobre gestão, sobre controle, sobre mercado, sobre futebol virtual Explica tudo para você passo a passo para você iniciar dentro do mercado. Só que aí quando você adquire o curso, você recebe também a nossa sala VIP, que é um grupo no Telegram, onde nós mandamos entradas lá para a galera 24 horas. Então nós temos, por exemplo, entradas de futebol virtual e, tam e temos também o um nosso grupo aqui, ó, só para você ter uma noção, para uma, dar uma pincelada rápida por dentro de tudo para você, temos também o nosso grupo de futebol real, olha só, então pra quem gosta de acompanhar aí Champions League, né, campeonatos de fora, Copa do Brasil, Libertadores, etc. Nós temos o nosso grupo com futebol real, olha só pra você ver, uma assertividade muito boa. No mês passado, para você ter ideia, nós terminamos com mais 60% de lucro somente no grupo de futebol real. Nós temos também o nosso grupo de futebol é, virtual, que é a oportunidade padrão, por exemplo, esse grupo aqui que a galera adora, é um dos preferidos dos nossos alunos. Nós temos também o nosso grupo de máximos de mercado, que também é de futebol virtual, ó, e que acerta um absurdo. Ó. Ó, olha só para você ver o quanto que ele acerta. Acerta muito, acerta muito, acerta muito mesmo. É um absurdo. Ó. E o que, que acontece? E aí eu resolvi fazer uma parada para melhorar ainda mais os resultados dos alunos, que é criar esse grupo de entradas filtradas. Mas o que, que é esse grupo de entradas filtradas? Bom, vamos lá. Todos os dias, basicamente, eu mando para os meus alunos quando eu bato meta. Geralmente eu bato meta com três, quatro entradas durante o dia e pronto, saio fora do mercado, eu faço o meu saque e saio do mercado. E aí sempre os alunos me perguntam: Jura, mas como que você faz para escolher essas entradas que você pega? Como que você faz para definir qual entrada que você vai pegar durante o dia? E eu, eu uso um método, né? eu uso uma metodologia de filtro para selecionar qual entrada eu acredito que tem mais probabilidade de dar certo. E aí, com isso, o que, que eu fiz? Eu resolvi criar um grupo para os meus alunos, um grupo extra, onde eu mando as mesmas entradas que eu pego para mim durante o dia. E olha só para você ver, novamente, ó, olha a Sequence de Greens, ó. Então, assim, quando eu defino, né, quando eu sento aqui na minha mesa e falo assim, ah, agora eu vou pegar uma entrada para mim, né, agora eu vou ver que é a possibilidade de pegar uma entrada para mim, para me fazer meu dia, eu vou lá, defino qual entrada que eu vou pegar e mando também para os meus alunos, ó. Tá vendo? Então, o que que acontece? Os alunos se sentem até mais seguros também de estar pegando a mesma entrada que a mim. Então, você pode estar pegando as entradas lá dos nossos, dos nossos outros grupos, que já são muito assertivas, está sempre acima de 90%, 93%, 94% de assertividade, mas você também pode pegar as mesmas entradas que eu pego durante o dia. Como eu disse, eu não pego muitas, pego três, quatro durante o dia. Então, nesse grupo aqui, especificamente falando, não terão muitas entradas. Nos outros são 24 horas por dia, né? Os outros grupos de futebol virtual são entradas o tempo todo, basicamente não para. Aqui são menos porque são as entradas que eu pego para mim, só que são mais filtradas. Então tem gente que hoje só prefere pegar as entradas exatamente desse grupo aqui, porque acabam conseguindo bater a meta mais rápido, correndo menos riscos, porque aquelas entradas ali já foram meio que filtradas, entende? Então é isso, tá? Esse grupo aqui é o grupo que a galera tá gostando demais por, tá, por eu estar compartilhando as mesmas entradas que eu pego pra mim mesmo. Então quando eu mando uma entrada ali, eu tô pegando aquela entrada pra mim também. E a galera acaba se sentindo mais seguro com isso também. Beleza? Bom, mas enfim, se você quiser saber mais sobre o Tropa Milionária, vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou deixar o link direto da página da a tropa aqui na descrição desse vídeo pra você, ok? Ou se você quiser me chama no WhatsApp, me manda uma mensagem falando assim Oi Júnior, beleza? Eu vim lá do seu vídeo que você fala sobre tropa filtrada, sobre o grupo de entradas filtradas, etc. Eu quero tirar dúvidas com você. Me chama lá agora que eu mesmo vou estar te respondendo lá no meu WhatsApp, beleza? Então é isso daí, tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!